Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia Ele lhes disse O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens Eles o matarão mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos. Então Jesus disse, logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o um anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-las a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Amados ser irmãos ser e irmãs em Cristo, Jesus nos ensina a bem vivermos. A palavra de Deus, o anúncio do Evangelho, é para cá, para aqui, para esta realidade nossa. No céu nós não vamos precisar mais de ensinamento, nós vamos estar já mergulhados na palavra, face a face com Deus, mergulhados na sua glória. Então Deus nos olha com misericórdia, isso é totalmente a misericórdia de Deus, o seu amor e a sua compaixão de nos enviar Jesus a palavra para nos ensinar Jesus Deus olha para nós com compaixão, deixa eu ir lá ajudar esses meus filhos de cabeça dura. Eu dei inteligência para eles, mas a inteligência deles é muito curta. Eles não conseguem sozinhos, eles não conseguem saber o que é verdadeiro, o que é justo e o que é bom. Eles até tentam, isso é todos nós, não é? eles até tentam, mas vão por caminhos totalmente errados. Então, por compaixão de todos nós, ele vem ao nosso encontro para nos ajudar, a sermos filhos livres. Porque a, a capacidade que nós mais temos é de nos escravizar em nós mesmos, não é? Pois é. Então Jesus vem para nos ensinar a viver. E crer, nessa palavra, nos faz livres. Agora precisa crer. Então Jesus hoje nos dá um ensinamento muito bonito. Ele fica meio perdido quando os cobradores de imposto do templo perguntam se Jesus paga o imposto do templo. Jesus, ofemeza, espera. Deus fez tudo para todos. Tudo que a terra possui é de todos. E tem que pagar imposto do templo para entrar no templo, para participar do templo. Esse pessoal está muito mesquinho, famigerado. Eu não consigo compreender esses humanos, a maneira como eles pensam. Eles querem as coisas só para eles, fazem leis e tantas coisas em benefício próprio. Que coisa estranha isso. Não foi assim que Deus pensou, que meu pai pensou? Olha que abundância de coisas nós fizemos, não é Jesus dizendo? Olha que abundância de coisas e de bens nós fizemos, e eles tomam posse de algumas coisas e falam que é deles e deles, e eles matam para dizer que isso é deles, e cobram dos outros ainda, que coisa estranha. E são filhos, e dizem filhos de Deus, e chamam outro de irmão, que coisa mais estranha, mas está bom. Para não escandalizar essa gente mesquinha e famigerada, vai lá Pedro, pega a moeda da barriga do peixe, lança um anzol, não é e traz, e entrega como a oferta a taxa minha e sua para não escandalizá-los. Eles não conseguem entender a dinâmica do reino, mas também é assim que a sociedade se organiza. Então vamos estar na sociedade. Vamos participar dela. Seja honesto, justo. Colaborem com a ordem do mundo também com o próprio trabalho. Pedro é pescador, não é? Ele fala para ele: Simão, vai lá e joga o um anzol. E pegam, isso é ensinamento para nós Então Jesus está dizendo Com o fruto do teu trabalho Seja honesto Justo Faça as coisas com retidão Colabore com a sociedade Organize a sua vida De acordo com aquilo que você ganha não vai gastar mais daquilo que você, porque você vai prejudicar o outro. Não vai roubar do outro, não é teu, não te pertence. Organiza a sua vida com o teu trabalho, justo. Quer crescer, e é preciso. Cresça, honestamente, se prepare, Conheça-se, qual é a minha profissão, qual é a minha qualidade, o que, é que eu gosto de fazer para colaborar com a sociedade. E com isso se especialize naquilo que você gosta, naquilo que se, te satisfaz, não é? Vai atrás, trabalhe honestamente. Jesus não, não, não falou, caia uma moeda do céu, vai lá Pedro, não vai lá Pedro... Pesca, ou seja, trabalha, e aí com o fruto do teu trabalho paga o imposto ao tempo. Que bonito isso. Esses dois ensinamentos que Jesus nos dá hoje, Deus nos dá tudo. E tem coisas que Deus olha para nós e fala, não compreendo como eles fazem as coisas. Os sistemas sócio-políticos econômicos que eles fazem, mata tantos de fome, e outros tem tantos, que coisa esquisita isso, não consigo compreender isso, se fiz o um mundo para todos, se fiz todas as coisas para todos, mas está bom, tenho que respeitar a liberdade que dei para eles, tento ensinar, e aos poucos alguns compreendem vamos ter paciência com eles, não é? penso que Deus pensa assim penso não, tenho certeza porque a gente traz isso dos evangelhos e depois o segundo ensinamento é trabalhemos honestamente sejamos responsáveis pela ordem do mundo nós somos colaboradores da sociedade eu não estou jogado no mundo Sou uma pessoa, tenho um CPF, tenho um RRG, é? tem Pix também hoje. Não é? Então, devo trabalhar pensando em mim, na família, no outro, nos outros. Devo ser honesto, devo cumprir com as minhas responsabilidades, as minhas responsabilidades políticas, sociais, econômicas religiosas, que Deus nos ajude a bem aproveitar da sua palavra e colocar esta palavra na vida, no dia a dia. Porque senão nós ficamos lá no ar com a palavra de Deus e não experimentamos o quanto ela nos dá liberdade e felicidade. E a gente vai só se amontoando de prisões, não é? E de sofrimentos tantos e fazendo os outros sofrerem. Pois bem, nesta semana da família, a igreja nos convida então a, a rezarmos, a agradecermos primeiramente a família que temos, belíssima, não é? A beleza da família, não é uma instituição humana, não foi algo pensado por nós não parte simplesmente do desejo e da necessidade humana de perpetuar espécie, nem de satisfação própria. Mas esse encontro e esse lugar tem algo divino, esse encontro de pessoas e esse lugar que se chama família tem algo de divino. Algo de divino é a mão de Deus, que nos criou assim, desejosos de encontro, Desejosos de estarmos juntos, desejosos de partilhar a vida, desejosos de crescer com o outro, desejosos do outro. Somos totalmente necessitados do outro. Isso é divino. A família é um reflexo da trindade, do amor de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Família é reflexo da trindade no mundo. Eles se amam, concordam com os seus pensamentos, um que um quer, o outro quer, o outro também. Aí começam os desafios, né? a trindade é perfeita porque é Deus. A família é reflexo da trindade. Deus, na sua comunidade de amor, que é a trindade, pensou o ser humano assim. Então não é simplesmente uma instituição organizada para organizar um grupo social para manter a sociedade equilibrada. A sociologia até nos ajuda, mas é muito mais profundo. E nós sabemos disso, porque o relacionamento familiar não toca somente as nossas relações interpessoais. Toca a nossa alma, não é? nós sentimos, percebemos profundamente a alegria. A alegria que é ter família. Todos nós temos, todos nós temos família. Ideal é que a família esteja junto, que transcorra né, com normalidade, Porém, a vida concreta é a vida concreta com as suas alegrias e tristezas. Mas pensar, tenho uma família? Ah, tenho. não caí do céu. Algumas situações, alguns desafios, alguns sofrimentos, sim, podem acontecer. Porém, eu precisei de um pai e de uma mãe. Isso é a minha família. Precisamos os outros, alguns são filhos únicos, mas é uma graça e uma alegria ter irmãos. Ele pega as coisas da gente, quebra os nossos brinquedos, eu digo isso porque eu sou o filho mais velho, quebra os nossos brinquedos, bate na gente, morde a gente, a gente briga. Não aguento mais esse menino, mãe, olha esse menino, não é... Tira ele daqui, eu estou estudando. Não é? De vez em quando dá uns petelecos nele, pois é. Mas que alegria é isso. Porque é assim que a gente aprende a dividir o quarto, é assim que a gente aprende a dividir o doce, é assim que a gente aprende a dividir o caminhãozinho, que aí arrebenta todas as rodas dele. É assim que a gente aprende a dividir o banheiro, e depois apanhar os dois lá, porque fizeram bagunça e brigaram dentro do banheiro, não é? É assim que a gente aprende a ir para a escola junto, a ter que cuidar do irmão, e assim por diante. Quantas alegrias! É assim que a gente aprende a ir com o pai no mercado, a ir sair com a mãe no mercado, aí tomar injeção juntos, não é? Quanta beleza! Quanta beleza! Pensar estas coisas, voltar e pensar essas coisas na nossa história, nós conseguimos perceber a beleza que, que temos, a beleza que temos. E agradecer a Deus por isso. As alegrias e as tristezas e os sofrimentos, porque eles nos fizeram crescer. Não é bom sofrer, mas... É ótimo, no sentido bem justo da palavra, nos faz crescer. Então olhar a nossa história com prazer e com gratidão, esta é a minha história. Olha quanta coisa bonita tenho, olha quanta beleza tenho, olha o quanto nós percorremos juntos. Olha o quanto nós crescemos juntos, olha aquela situação, olha aquela outra. A gente precisa trazer isso ao coração e a gente precisa partilhar isso com as novas gerações. A realidade é totalmente diferente, está certo? Mas a gente precisa trazer isso porque isso é história, essa geração agora... Não é? Não viveu aquilo que vivemos, mas fazem parte de nós. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, não sei. São essa continuidade desse passado. Não caíram do céu, tem uma raiz. Então precisa mostrar para eles a beleza dessa raiz. Não vai ser igual, não vai, não é e não é para ser a nossa geração, às vezes, eu digo a nossa geração porque eu já tenho 45, né então, às vezes, eu sinto, eu vejo, a minha sobrinha tem oito. Então, às vezes, eu falo, poxa vida, né? como é diferente da, de quando eu tinha oito anos. O que ela fala, o que ela sabe, como ela age, como ela reage com as coisas, eu falo, nossa, que diferente é. E não quero que ela seja igual eu fui, não. não Ela está no ano 2021, eu estava eu em 1980, 82, espera, é outro tempo. Mas eu conto para ela as coisas interessantes e bonitas que eu e o pai dela, e depois veio a minha irmã, que nós fazíamos juntos, de brincar, de brigar, de andar de bicicleta, essas coisas. De criança, de pré-adolescentes, de adolescentes, não é? E ela fica encantada com isso, encantada. Então, quanta beleza nós temos para dizer e para falar para o outro. Mas também quantos desafios. Quantos desafios. Sempre teve desafios. Cada época um desafio diferente. Nós dizemos, nossa, hoje é tão difícil, é tão complicado, não é? Antes era também. Os desafios eram, só, eram um pouco diferentes. O acesso à informação, que desafio nós tínhamos, não é? O professor pedia um trabalho, a gente tinha que andar um caminhão de, de, de espaço para ir na biblioteca, para pegar a enciclopédia, e folhear, e folhear, e folhear, e folhear, para achar, para copiar, pois é. A moçada de hoje clica um dedinho lá, pronto, o trabalho está pronto. Falei, Mas vai ser preguiçoso assim, não sei onde, não é? Que desafio este de mostrar a história e o mundo da maneira como a gente sabe contar e da maneira como eles absorvem hoje. Se não tiver uma tela, não é? se não tiver um som, se não tiver poucas palavras, ah, não funciona. Não funciona. Nós somos capazes de pegar um texto e ler um livro. Né? E falar, Olha que bonito. Dá um para o jovem. Não, não, deixa eu pegar aqui o resumo do livro. Né? Pronto, já entendi. Não é? Quantos desafios? Comunicação, linguagem. Linguagem, os nossos afetos, as nossas brincadeiras, as nossas brincadeiras, não é? Brincávamos juntos, brigávamos também. Quando juntava a criançada toda era um desafio colocar a paz um pouco na, na, na moçada, não é? Hoje brincam, brincam. Eles ligam o computador aqui, brincam com o conhecido, com o amigo de classe, por causa da pandemia também, que está lá do outro lado do mundo, né? ou seja, lá do outro lado da cidade. E eles jogam, e fica uma griteira danada, né? não faz isso, tal, não sei o que lá, ele vai te pegar. Eu falei, mas que raio que está acontecendo? Eu fui almoçar outro dia na casa de uma família, e tava lá. O menino deve ter uns 8, 9, 10 anos, não sei, na sala uma griteira eu falei meu que esse raio desse menino tá gritando tanto sozinho não é e lá não não faz isso tal tá, não sei que lá você é burro não é aquela coisa todo foi que o que está acontecendo fui lá, ele estava jogando não é não sei que raio que é o jogo lá que tanto tá de nome inglês esses jogos e a gente e tava lá feliz da vida jogando com um amigo que comunicação que linguagem diferente da nossa que linguagem diferente da nossa de encontro de maneiras tão diferentes não é? de ouvir de sentar, de conversar como é complicado hoje isso, que desafio é não é? com as crianças ou com os jovens a gente mais ou menos almoçava no mesmo horário, não é? jantava mais ou menos no mesmo horário hoje não dá mais o pai trabalha a tal horário, a mãe trabalha a tal horário e o filho estuda talvez em outra cidade ou está fazendo faculdade fora, e vem e chega uma hora da manhã e tem que levantar tal, e trabalha. E às vezes se vem no final de semana. Esse encontro que desafiador é de encontrar, de sentar junto para falar da vida, para... É tudo muito rápido, não é? É tudo muito rápido Chega no final de semana A gente podia fazer um almoço, fazer alguma coisa Não, está todo mundo cansado Trabalharam a semana toda Gente, vamos pedir um fast food, não é? Vamos ligar ou passar lá e encomendar o almoço E aí todo mundo come rapidinho e já espatifa todo. Pois é Quantos desafios de comunicação, de falar essa linguagem, de entender essa linguagem, de se encontrar, de sentar para conversar, de falar da vida, de ouvir, de ouvir o outro, de dizer, de ensiná-los, olha, tem uma história aqui atrás, né? você conhece a tua história, de mostrar essa história, sem entrar no âmbito religioso, né? A beleza de quando íamos para a missa, domingo tinha que levantar seis horas da manhã, porque a avó tirava a gente da cama, de um frio lascado, para ir para a missa. A gente ia feliz da vida, porque na volta passava no mercado e tinha bala e coxinha, não é? Então era uma alegria, e eu gostava da missa, quando levantava as mãos, porque era o Pai Nosso, eu sabia que estava acabando, não é? Porque eu ficava sentado no banco, com a minha avó, meus primos todos, né? E o um Monsenhor Violante, na Bom Jesus, em Ourinhos, né? na catedral hoje, aquela falação e fala, igual eu estou fazendo agora, aquela falação e falava e falava e falava, criança, mas que coisa chata isso! E fica, vó, que horas vai terminar? Já está acabando? Vó, trouxe água. Eu quero, tem uma dormindo ali que eu tô falando muito já, eu já tô acabando, tá? Vó, dá bolacha. Eu acho que eu comi um pacote de bolacha por missa. Dá bolacha. Quero água. Quero ir no banheiro. Quero, a hora que levantava a mão, eu falava: Graças a Deus, está acabando, né? Mas olha que bonito era isso. Saía todos os primos juntos, nós, alguns, ia com a vó para a missa, ia com a mãe, talvez com o pai, alguma coisa. Na missa de Natal. Né? Nós íamos só para ver o presépio Nossa, é o um encanto da criança né? Ver o presépio Pois é, quanta coisa bonita Quanto desafio é hoje Quanto desafio é hoje A moçada, a moçada que eu estou falando É cinco, seis, sete, oito anos né? A moçada fica jogando Ou no Instagram, não sei que diabo mais Até duas, três horas da manhã isso quando não vira a noite. Está lá no quarto com o celular, os pais vão dormir, estão estrupiados e cansados, não é? Depois dorme no outro dia, até meio-dia. Vai acordar esse trem para ir na missa quando? Rezar, só se for pela, pela, pelo celular, esses tempos atrás, eles até assistir, assistir um pouquinho não, né? Dava uma olhadinha só. Deixa eu ver o que esse padre falou. Aí passa numa missa na outra, na outra, na outra, na outra, na outra, né? Pois é, que interessante os desafios do nosso tempo. Antes a gente ia na casa desse, na casa do outro, ia lá e rezava. Ah, morria alguém? Que coisa interessante quando morria alguém, não é? Nós íamos, ah, o tio morreu, o outro morreu, a dona Maria morreu e nós íamos lá. E a avó pegava a gente no colo e fazia a gente olhar o defunto, gente pôr a mão no nele e fazer o sinal da cruz. Que bonito isso. Ensinou para nós pequenininhos que um dia a gente morre e que a vida termina. É bonito isso. Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, envelhecemos e um dia a gente vai para junto de Deus vó, a tia morreu? Uhum. onde que a tia está? no céu eu, eu cresci com uma mentalidade que eu vou crescer e que os anos vão passar o Covid me matou então, onde eu vou morrer? eu vou para junto de Deus olha que bonito isso que beleza é, aprendi isso da minha família levava a criançada toda no velório, quando acontecia em casa ainda, né, nas casas e eu mostrava o defunto para a gente e põe a mão lá para fazer o sinal da cruz. Olha que bonito. A beleza do ciclo da vida. Nada de estranho morrer. Beleza de Deus. Vamos para Deus. Passamos essa porta. Pois é. Olha que desafio hoje. Tem que viver hoje. Tem que viver hoje. Então você tem que estar sempre bem. Sua Se vida é aqui. Ah, não pode levar a criança para o velório, porque ela vai ficar frustrada. Tadinha, depois vai ficar com depressão, vai ficar deprimida. Não é? O pessoal lá no seminário fala que é a geração Nutella, não é? Pois é. A gente brigava na escola, acontecia alguma coisa, a gente descia a mão. Não estou tô, não tô incentivando violência, não, mas aprendíamos a defender. Né? Hoje acontece alguma coisa, chora, leva o psicólogo, leva o médico, toma um monte de remédio, que está com depressão. Tá, é a nossa época, são os desafios é assim, não tem que ser, não dá para fugir disso. Então o que a vida é sempre aqui hoje, que desafio é mostrar né, para a juventude, pra... olha vamos ao velório que a vovó morreu, que o tio morreu, que vai lá ver o defunto, rapaz, que um dia você vai morrer também feliz. Nada de fugir da realidade da vida. Nada de fugir da realidade mais profunda da vida. Quantas alegrias tem a família? Quantos desafios tem a família de mostrar a naturalidade da vida? A vida, os meios nos ajudam, mas ela não acontece dentro de um computador. Ela não está na nuvem. A vida está enraizada aqui com os pés no chão. A gente tem que usar esses meios, mas a gente tem que saber que o coração bate dentro de um corpo humano, não dentro de um computador. Que a gente se ama olhando no olho, olhando no olho, estando juntos, porém meio distanciados, para preservar a vida do outro, para cuidar do outro, mas é assim que a vida é. É assim que a família é. Então nós temos que resgatar, neste tempo esta beleza da família e os desafios dela. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos aprender do Evangelho, a trazê-lo para o nosso ano 2021. A palavra de Deus cabe aqui e dá ensinamento aqui. Que Nossa Senhora interceda por nós e pela nossa família. Amém. Vamos apresentar ao Senhor